Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês Sobre um potencial de investimento para você ganhar dinheiro na Copa do Mundo, será que dá para fazer isso? Vou mostrar para vocês então no vídeo de hoje. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a Wikibit. A Wikibit ela visa fornecer um serviço de consulta de informações de projetos de blockchain para os usuários. Então ao monitorar licenças regulatórias e realizar pesquisas de campo em todo mundo, a Wikibit facilita a sua tomada de decisão a respeito de qual projeto investir. Então aqui na Wikibit a gente tem um fórum, onde com o apoio dos especialistas em blockchain da Wikibit e de toda a comunidade, você está prestes a receber informações em primeira mão, aprender como análise abrangente de projetos e até mesmo construir uma comunidade que pertence a você. E o mais importante, eu estou lá na Wikibit, tá galera? Então eu vou deixar o meu link de registro na descrição e no primeiro comentário para vocês cadastrar na plataforma e você pode conferir o meu primeiro post por lá, que é esse aqui, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje, Dígitos Árabes na Copa do Mundo. Então basicamente tá esse link, que eu falei para vocês, e eu vou estar tá sorteando aí 5 dólares, tá? Para quem está comentando aqui no meu post, então vai lá. Então vamos lá galera, basicamente para a entrar no assunto do vídeo de hoje, a gente vai estar tá falando sobre domínios. O que, que é domínio, primeiramente, se você não sabe? Domínio é basicamente um site, né? De forma bem resumida, bem sucinta, um site.com, tá? Então, por exemplo, a gente, sei lá, pesquisa aqui, 123, um, né? 123.com, um, tá ligado? Então tem um site, esse site tem tá em uso, não está à venda. Mas você pode pesquisar outros, por exemplo, sei lá, 6134, tá ligado? É um domínio, olha só, 6134.com custa aí 64 mil reais, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Se você não sabia que você comprava domínios, agora você sabe, e você pode ver que é um valor que é bem grande, né? Um exemplo aqui de 4 dígitos é muito grande o valor, por quê? Porque é algo exclusivo, algo simples, é pouco ali, pequeno, então assim, é um grande valor que as pessoas pagam, que empresas pagam para ter um site, né? um domínio na internet. E o que acontece? Surgiram também agora, a gente está surgindo na revolução da Web3, que seria uma internet descentralizada e criaram os domínios descentralizados também. O que é um domínio descentralizado? Basicamente é um domínio ponto .ethereum nesse caso, então é um domínio na rede Ethereum que é uma criptomoeda descentralizada. Né? Tem domínios em outras redes aí também, como a da Cardano, mas os domínios que mais estão bombando são os domínios na rede Ethereum. Então aqui a gente tem um site chamado ns.vision, você pode estar acessando ele, e aqui você também consegue estar comprando domínios, assim como no GoDaddy, porém em vez de ser com é ponto eth, que é ponto Ethereum, abreviação de Ethereum. Então aqui, por exemplo, a gente tem o 10K Club, que basicamente são quatro dígitos, assim como a gente viu lá que um quatro dígitos no com são 64 mil reais. Olha só, aqui o mais barato aqui da rede. Ponto .Ethereum, olha só, 4865.Ethereum, mais barato são 4 mil dólares, que você convertendo daria é, 4 vezes 5 aí uns 20 mil reais. Então você pode ver que ainda tá mais barato um domínio da rede Ethereum, né? Dessa internet descentralizada, do que um domínio é, da rede.com. Além disso, é importante destacar também, tá? E aqui é, tem mais usabilidades que os domínios.com. Então você pode ter uma carteira com isso aqui, tá? Em vez de ser apenas um site, você pode criar uma carteira para você receber criptomoedas. É, enfim, tem ali a questão de exclusividade também. Tem diversas outras questões que talvez eu aprofunde em outro vídeo. Então enfim, só o 10K Club aqui já é uma oportunidade para vocês, tá? Mas a maior oportunidade que eu vejo aqui, que eu falei do vídeo de hoje, que é da Copa do Mundo, vocês vão entender. Então aqui a gente tem a categoria mais sucinta, né? Mais curtinha aqui, que são apenas 3 dígitos. Quanto menos dígitos, é mais caro por quê? Porque é mais exclusivo, né? Então, quatro dígitos são 9.999 opções, aqui três dígitos são só 999 opções, por isso que chama 999 Club, então vocês podem ver que o valor aqui é muito mais absurdo a gente vai ver aqui o mais barato, por exemplo está 50 mil dólares o ethereum está 50 mil dólares, são 250 mil reais, o mais barato aqui que tem atualmente, então olha só que doideira muito grande esse valor, tá? e agora que vem a grande chave, a grande dica do vídeo de hoje, né? Basicamente a gente tem aqui uma categoria também chamada 3 dígitos, né? 99 Club, porém árabe. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, a gente filtra por numbers. A gente tem aqui, ó, Arabic 999 Club. Cara, basicamente aqui também são três dígitos, porém, em árabe, tá? Isso é uma diferença que não tem no .com, não tem sites em árabe. E aqui, cara, o mais barato tá 1.700 dólares. Obviamente já é um valor maior aí, não é todo mundo que tem condição de comprar. Só que aqui que tá a grande sacada do vídeo. Por quê, cara? Aqui são três dígitos também, ou seja, super exclusivo, poucas unidades de três dígitos em árabe e um valor bem mais abaixo do que os três dígitos no normais, 1740 dólares, sendo que a gente viu ali os três dígitos aqui, ó, cara, 50 mil dólares. Então será que não tem potencial de chegar nisso aqui também? Será que não tem potencial também de valorizar tudo isso? Eu não sei, né, quem sou eu pra dizer, mas acho que tem muito potencial por causa da Copa do Mundo, e essa que é a grande questão do vídeo. que é na Copa, cara? A Copa vai ser no Qatar, para quem não lembra. Lá fala árabe, lá é tudo em árabe, eu vou botar algumas imagens pra vocês verem na tela, tem promoções em árabe, dígitos árabe, a galera da Arábia também usa nas placas de carro, é muito normal ostentar com placas de números, né? Então essa questão de dígitos, né, no mundo árabe é muito forte relógios Rolex usam é, números em árabe, como eu falei, as placas de carro é questões da Copa do Mundo, então eu acho que com a Copa do Mundo, né, vai começar a passar tudo na TV, assim, de dígitos árabes, vai só falar da, da parte do Catar, né, nesses períodos ali, da Copa do Mundo, que é final de novembro, início de dezembro, todo o mundo vai estar tá visualizando a Copa do Mundo do Catar, é o maior evento esportivo do mundo, então eu acho que com isso, a galera vai ficar doida e vai fazer um fomo, né, vai ficar com vontade de comprar os dígitos, a galera não vai querer perder a grande onda, e eu acho que vai bombar muito e vai subir muito os dígitos árabes, ok? Mas obviamente, isso aqui que eu tô falando é especulativo, não é uma dica de vestimento, mas eu tô fazendo meu vídeo, né, decidi fazer pra vocês, e assim, vamos ver se eu vou estar certo ou não, né, depois, quando chegar aí a Copa do Mundo, daqui a um tempo a gente vê, beleza? Mas é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, é, se você gostou deixa o like e até a próxima!